canal de atendimento presencial Sebrae Aqui, voltado ao empreendedorismo feminino, foi inaugurado na cidade de Barueri, na Grande São Paulo. Eu acho que é o momento de cada um começar a encontrar o seu caminho e caminhar, eu acho. e Espero que este mecanismo seja uma das coisas que vai fazer, vai estimular as mulheres a a, a trilhar os caminhos. Além do prefeito, o evento contou com as presenças do diretor do Sebrae, Guilherme Campos, e da secretária da pasta da mulher, Giane Cristina de Souza. Nós do Sebrae nos sentimos, mas assim, mas muito felizes, muito felizes mesmo, aumentando a responsabilidade de poder estar participando da, da inauguração de mais um Sebrae aqui, o segundo aqui em Barueri, sendo que esse é um focado nas mulheres, o empreendedorismo feminino. Trazer o SEBRAE é, com esse serviço voltado ao empreendedorismo feminino, com esse olhar, com essa sensibilidade, realmente está aqui. Não é, o SEBRAE não vai estar aqui num final de semana. O SEBRAE vai estar aqui todos os dias. Enquanto Secretaria da Mulher, é, dentro das nossas competências, a gente se sente muito honrado em ter o SEBRAE aqui. É, mostrando essa credibilidade ao serviço que a Secretaria da Mulher faz. Né? É, associar o seu nome à Secretaria da Mulher, para mim, é um privilégio. Hoje é um dia assim de alegria, porque a gente está falando sobre geração de renda. O posto localizado dentro da Secretaria da Mulher conta com profissionais preparados e também possui espaço para atendimentos coletivos, como palestras, oficinas e cursos. E precisamos estar aí disponíveis para... Trazer o conhecimento, trazer o entusiasmo, é, dizer o que funciona e o que não funciona através daqueles bons exemplos. Você, mulher, que cuida da sua família, cuida da sua casa e nem sabe que é uma empreendedora de, tudo aquilo, de tanta coisa que você faz. Queremos trazer esse conhecimento e fazer da sua atividade, do dom que você tem para essa atividade um grande negócio. Você é mulher que está em casa ou que já está aí no seu negócio, vem aqui, participe da Secretaria da Mulher. Ele é seu, você pode chegar aqui, a gente vai te receber, vai te acolher, vamos bater papo, vamos te ouvir principalmente e vamos te orientar naquilo que você precisar. A Secretaria da Mulher é sua, assim como o Sebrae também é seu.